E aí, galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei com vocês a parte 2 do vídeo dos aliens de andando feito pelos inscritos. Quem não viu, eu fiz a parte 1, tá aí no card, beleza? Que foi um vídeo bem da hora, bem legal, eu um vi que vocês gostaram. E aí eu decidi dividir ele em duas partes, então, lá. mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, o primeiro alien que a gente vai mostrar aqui é esse alienzão aqui, bem brabo, bem da hora, E o nome dele é Snake BLJ, e a sua espécie é OP-LJBL, né? É, isso mesmo, JBL, você não escutou errado. Como um planeta, o planeta dele é Soul da galáxia de Andrômeda obviamente, né? Como descrição tá aqui que o Snake BLJ, ele é um alien que ele é extremamente barulhento, a espécie dele no geral, né? São aliens extremamente barulhentos, né? Usando seus fones para falar ou atacar, eles gostam muito de ouvir músicas de outros aliens, especialmente de humanos. Eles são extremamente amigáveis, eles adoram ficar em dois lugares do planeta Terra, que um é os Estados Unidos e outro é o Brasil, graças às suas músicas. Eles podem copiar vozes e imitá-las ou copiar música pra poder tocá-las. Cara, isso me lembra muito o alien que apareceu lá na primeira parte, não sei se vocês lembram, que é o louco transmissor, não tem? Tipo, é um negócio bem parecido. Eu não sei se o cara, o Arlings, né, que foi ele que fez aí, né, foi ele que fez esse alien, eu não sei se ele se baseou, tá ligado? Mas eu acho que não, por causa que ele Falou aqui que ele se baseou em JBLs, caixas de som, cobras e robôs. Então acho que foi só coincidência mesmo né? eles terem aí os poderes parecidos, né? Aí tem a sua forma suprema que eu não sei porque, mas ele decidiu chamar ele de Mega Snake BLJ. Ah, galera, e o cara ele também fez uma arte que eu acredito que seja o Snake BLJ do clássico, tá ligado? Com que ele tem aí as roupas do clássico e tudo mais, então tá aí, né? Mas aqui tá a forma dele suprema que a gente vê que não muda muita coisa, né? Mais por causa que é a cor que muda, né? É tipo, friagem suprema o bala de cano supremo, o supremo, enfim aí como elemento ele tem um som, né, e suas habilidades são o que? São barulhos ultrassônicos que eles podem deixar qualquer coisa surda e causar confusão mental graças ao enorme barulho, ele pode voar na velocidade do som, ele tem um soco sônico, ele pode atravessar coisas usando o som, capacidade de deixar um planeta surdo mesmo, estando debaixo d'água, e a sua fraqueza é que ele tem um isolamento acústico, e outras coisinhas na simulação, né, na simulação do pior cenário possível, que acontecerá aqui que eles tinham muitos predadores, então para conseguir fugir eles desenvolveram a habilidade de soltar rajada de som pelo peito. E para isso eles tinham que parar de soltar som pelo resto do corpo, mas depois eles conseguiram fazer isso tudo sem parar o resto do corpo. Então tá aí, galera. Aí ele falou aqui que ele tem um gene splice do Eco, Eco Supremo. Que gene splice pra quem não sabe eu falei lá no vídeo dos aliens ultra supremos, né? Que gene splice é basicamente que o alien, ele tem um DNA que não é funcional, né? Não é útil. Aí ele é substituído por um outro DNA que vai dar utilidade ali pra o alienígena. Vai ajudar na evolução do ultra supremo, né? No caso tem vários ultra supremos que tem esse negócio do Plus tem alguns que tem Plus desconhecidos, outros que tem Plus mais conhecidos, eu vou deixar aí no caso pra vocês verem bem direitinho esse conceito, beleza? Mas assim, é porque isso é um conceito dos Ultra Supremos, tem um negócio do Hags envolvido, aí eu acho estranho, tá ligado? Eles colocarem isso pra uma forma Suprema que não tem nada a ver com as coisas da Amino, entendeu? Mas faz, faz assim, de uma certa forma, faz sentido por causa que, ah, é com o Eco supreme, por causa que ele é um Alien de som também, entendeu? É, eu achei da hora o conceito do Alien, mas assim, esse negócio de Plus eu acho que não combina muito por causa que é mais essas coisas da Amino, mas tá aí. Agora, o próximo Alien é é o Psíquico. A sua espécie é Octelenesis e seu planeta natal é o Psicoternia. A lore do planeta, né, que tem todo um lore por trás aí, do planeta e também da raça, é que a raça do Psíquico, ele vive num planeta similar a um deserto e com outras raças similares a criaturas marinhas. O clima como um todo costuma ser quente e se mantém assim quase sempre raramente esfriando. Aí, os hostelenesianos eles precisam estar sempre perto do solo, já que as algas crescem no solo do planeta, mas eles precisam encarar seus predadores. Os balenaran que são como baleias gigantes que comem a espécie do psíquico. Cara, eu já não ia gostar de viver nesse planeta aí. Por causa que quem assim acompanhou um vídeo aí de curiosidades rápidas ou óbvias, não é muito bem, mas eu falei, né? Pra vocês que eu tenho fobia desses bichos, então eu já. Ai, meu Deus, eu já não ia gostar de viver nesse planeta. né Já que eles são muito pesados pra ser movidos pela cinese e é forte o suficiente pra quebrar os escudos que a espécie do psíquico faz. Além de ser rápido o suficiente pra alcançá-lo por causa que ele tenta correr. Mesmo eles têm intangibilidade, as balé aí eles são capazes de já que também tem essa intangibilidade É tipo a mesma fraqueza do friagem, né? Que os necrofrigianos eles ficam intangíveis Mas os psicoleopterianos eles também ficam intangíveis Então, né? Faz a diferença aí, A dificuldade de vida no planeta não é tão grande Já que eles geralmente andam mais acima do planeta E os seus predadores sempre estão quase na altura do solo, tá ligado? Mas costumam descer em bans pra caçar comida Pois se alimentar nos pequenos cardumes de páginas Que são espécies lá a, a peixe, né? Por causa que é, é tipo pises, tá ligado? Esse planeta aí tem várias espécies que são semelhantes a criaturas marinhas é, não é o suficiente para sua sobrevivência em larga escala. Já que eles se dividem em pequenos grupos pelo planeta. Um detalhe importante é que a gravidade do planeta não é como a da Terra. Fazendo com que eles possam se mover livremente pelo planeta. Como se eles estivessem num gigantesco oceano. poderes e habilidades. Esses aí são óbvios né, que ele tem. Né, que é a telesnese, flutuação, voo. Aí também tem a intangibilidade. Criar campos de força ao redor de si mesmo. Ele não precisa respirar para sobreviver. São independentes de oxigênio. E aí, tem a adaptabilidade ao clima. Aí curiosas rápidas. Né, minha série aí, ó. Referências. Curiosas rápidas sobre Ben 10 eles podem usar seus poderes em seres de tamanho e peso praticamente de enormes presos em pessoas por dentro, mas podendo conter toda a mobília. As algas que eles comem têm nutrientes suficientes para satisfazer o apetite de um humano, mesmo se ele não comê-la por inteiro. Próximo alien é o Videiro, e a sua espécie é Clorogênese, do planeta Chlorofloros. A galáxia, obviamente, é a de Andronda, elemento planta, e com poderes ele pode criar e manipular as plantas, né? controle e manipulação de plantas, e com habilidade ele tem fotossíntese, legal, né? ele é um ser autótrofo, ou seja, ele não não precisa de outro meio de alimentação. Ele mesmo pode produzir a sua própria alimentação, a sua própria comida. E com fraqueza, ele é fracar ao fogo. Cara, assim, ele aparenta ser bem semelhante ao fogo fato desabrochado. Só que como ele não tem poder de fogo e tudo mais, ele é mais um cipó selvagem. É, é literalmente como se fosse uma cópia. Assim, eu não tô acusando o de cópia, viu, galera? É só porque, assim, a gente tá analisando, né, basicamente o cipó selvagem. É uma floral, né? Porque, né, foi confirmado até esse negócio da fotossíntese que as florals, elas podem fazer fotossíntese síntese, né? de lá pelo Fist Trick, no episódio limites. Então, galera, é ah. Isso, entendeu? Tipo, ele não tem uma coisa assim Que mude, que seja um diferencial A única coisa é que ele é da galáxia de Andrômeda, Entendeu? Mas, é, né? Porque tem várias Espécies que elas são semelhantes, então não vamos julgar Não, né, galera? Porque tem vários aliens assim que Eles têm poderes semelhantes aos outros, tipo O Ameaça Aquática, né? Os Orochans Aí tem o Enxurrado, né? Os Cascãs, Que eles são aliens praticamente a mesma coisa Só muda algumas coisinhas, tá, entendeu? Então, é. é isso, galera. Vou, é, é a gente imaginar Que isso aqui seria um substituto Do Cipó Selvagem no Reboot, tá ligado? Imagino que no Reboot não tem Cipó Selvagem é colocar aqui o videira, que o nome dela até o nome dele é igual ao suporte selvagem, que o nome do suporte selvagem em inglês é o Vine, que é videira selvagem, né? Aí, tá ligado? É a mesma coisa. Aí, história. Há muito tempo houve um evento de extinção no planeta que matou quase toda a espécie, deixando apenas um sobrevivente da espécie. Devido a isso, o último membro da espécie se adaptou pra viver sozinho. Durante isso, ele passou pelo desabrochar da espécie, Aí, ó, igual os metanozianos Devido a isso, ele pensou em trazer de volta a sua espécie. Ele forçou sua evolução até o ponto de virar uma árvore gigantesca que começou a se reproduzir para criar novos membros da espécie espécies já desabrochadas É, é um, é um mescla aí, né? Como se fosse o possa selvagem e o foco fato porque o possa selvagem nunca viu ele desabrochando nem nada, né? E essa é vai da árvore que deu um diferencial para ele, né, galera? Então, é isso aí. O próximo alien é o Treehole. O nome da sua espécie é Planzozoides. O seu lar, obviamente, a galáxia de Andrômeda e o planeta é o Gracírio. Poderes e habilidades. Forma Chouras. Força aprimorada, podendo levantar até 15 toneladas. Agilidade aprimorada, resistência aprimorada, fator de cura alto nível do Wolverine, salto aprimorado, fitocinese conexão com as esmideiras, que é acima dos macedeiros, disparos das esmideiras concentradas, compartilhamento de energia, podendo curar pessoas, evoluir plantas inteligentes ou não, controle de usar de esmideiras, o outro usuário tem que ser mais fraco que ele no quesito do controle das esmideiras, e ele tem que ter uma alma. A forma, o oh, RAM, tem a super força, podendo ter uma luta equilibrada com um transiliano, a espécie do Frankenstrike. Ele tem uma super resistência à regeneração aprimorada nível dos pós-selvagens, super salto fitocinese, conexão São quase hermideiras abaixo das do Chouras, né? Que é o, o outro nível lá. Ele também tem projéter de esmideiras, espinho de esmideiras ele naturalmente pode criar espinhos pelo seu corpo, mas com as hermideiras ele os torna mais poderoso. Ele tem garras, ele pode assustar a habilidade semelhante ao do espantoide, porém mais fraco, obviamente que o espantoite pode assustar até o sapien celestial, devoração de almas e fake flames, Aí com fraqueza a forma choras ele é fracar o fogo, falta de luz, plasma, falta de oxigênio e cicatriz. Se por exemplo o seu braço for cortado e antes de se regenerar for queimado, ele não poderá se regenerar. Aí a forma ou RAM é fracar o plasma, cicatriz também, né? Falta de esmideiras. Sem esmideiras torna então é extremamente fraco, fome demais por almas. Ele precisa comer almas uma vez por semana também tem a lentidão. Aí, curiosados. Os plansozoides possuem 1,60m como choras, e 2,5m na forma O-Rank. Os O-Ranks são choros mortos. Caraca, velho, que pesado. Assim como os metanosianos, os azóis podem emitir gases. Cara, tem várias áreas aqui. Já é o segundo, né? O segundo área aqui que baseado no negócio de planta, essas coisas, né? Que nem o foco fato espaço baixo. Os azóis são considerados divindades por uma espécie do mesmo planeta. Esses predadores. Os o ranks são os predadores dos choras. Caraca, velho, que loucura que plot twit, né? Tipo. A outra forma dele é a forma predadora dele, né? A espécie predadora. E tem um outro alien aqui, que assim, ele não tem muitas informações, mas eu achei legal o visual dele, né? Que ele foi feito aí pelo Kyle Megaverse. E ele é o lit ele tem ectocinese, né? A sua espécie é o Kinteshores, o seu planeta é o Quintex Aí, como eu falei, poder de ectocinese, né? manipulação do ectoplasma. E o usuário, o herói caído de Andrômeda. Caraca, vai ter... Tem uma história por trás desse negócio aí, né? Vamos ver aqui. Ó, oh, galera, acabei de ver aqui. Tem um texto falando sobre esse alienígena aqui. Então, tem sim mais informações sobre ele. Então, vamos lá, que vai ser mais um pouquinho extenso, mas vamos entender como é que funciona esse alien. Ó, oh, seu planeta natal, o Quintex, né? Que é um planeta gasoso cujo núcleo é uma filactéria. Uma caixa de tecnologia nível universal criada pelos sapo celestiais para energizar o planeta e seus habitantes com força espiritual. Como um mar de gases frescos, em em tons azuis e roxo, A paisagem de Quintex é salpicada de rochas flutuantes, colossais, semelhantes a crânios, mas na verdade são os roxos dos patriarcas ancestrais dos muitos clãs shorts Sobre essas caveiras gigantes de pedra, são construídas suas cidades independentes, cada uma governada por um Quinteshore que se destacou com seus poderes espirituais. A sua biologia, que é os Quinteshores, eles são feitos de ectoplasma, a matéria é feita de mana concentrada dos espíritos das almas e dos sapos celestiais. Suas mandíbulas são de metal para ajudar a conter os seus poderes os machos possuem ombros mais largos mandíbulas maiores e ectoplasma esverdeado. Eles podem controlar melhor seus poderes e em alguns até aprendem a criar construtos com devido treinamento. Quando envelhecem suas mandíbulas de metal enferrujam. as fêmeas possuem os quadris mais largos e seu ectoplasma é mais azulado, possuem maior poder espiritual bruto que os machos concentrado em seus seios, uma vez que parte desse poder será enviado para seus filhotes, já que se destacam na manipulação de espíritos aí como poderes e habilidades, os intershorts, eles manipulam ectoplasma é a matéria e a energia espiritual. Ele tem um ataque de ectoplasma, né, que pode disparar a de ectoplasma. Ele tem um, o exorcismo, pode manipular espíritos, faz construtos de ectoplasma. Percepção espiritual, né, eles podem ver ectoplasma à sua volta, tendo manipulação da vitalidade, né, absorvendo né, os ectoplasmos oponentes, eles podem envelhecê-lo ou nutrir com ectoplasma o rejuvenescendo. Tem cura espiritual, voo, absorção de ectoplasma, fisiologia espiritual. Né, aí como suas fraquezas, né, limitações, aí custos e riscos, há uma quantidade pequena de ectoplasma no corpo de um kiteshor e quanto mais ele usa para atacar os inimigos menos ectoplasma resta em seu corpo se esgotar o seu estoque de ectoplasma os seus corpos se desmaterializam e eles se tornam como um globos de vidro com uma mandíbula de metal por baixo aí galera é... tem muitas informações aqui sobre essa espécie mas assim para o vídeo não ficar tão extenso eu vou parar por aqui beleza mas eu vou deixar aí na descrição para vocês verem é, todos os detalhes e tudo mais dessa espécie que é um alien bem interessante eu gostei para Parabéns aí ao cara que fez, né? Que foi o Caio Mega Verso. Ele deixou aí as redes sociais dele. Sigam ele lá, então, né, no Instagram e nessas outras redes aí que ele deixou. Opa galera, olha eu aqui de novo. Tô aparecendo só para avisar que alguns dos aliens que falamos aqui, como os predadores do psíquico e a fêmea do Lick não tinham fanart Então acabamos sem conseguir mostrar como eles seriam. E não sei vocês, mas eu com certeza queria ver o baleinarananiano para poder ter um petisco de peixe antes de jantar sapiens celestiais. Mas é isso galera, esses foram os aliens aí de Andromeda. Espero que vocês tenham gostado. Comentar qual desses aliens aí que eu mostrei que vocês mais gostaram. Então deixa aquele like, se inscreva no canal para se seja membro ativo se nenhum falou e tchau